E aí, como é que vocês estão, meus queridos? Todos bem, graças a Deus? É, estamos aí para gravar mais um belo vídeo Esse tipo de vídeo que é o que eu mais gosto Simples, mas que vai ajudar bastante gente Segredinhos que poucos passam mas não é, pai. Esse é coisinho bem simplesinho, É um ali do 2-step. Pra quem tem o volante que saca fora. É, aí fica aquele fio pendurado. Certo? Então você faz um pluguinho pra arrancar ele. Você arranca o volante. Põe o volante no bolso. E leva junto com você. Olha as crianças estudando ali, ó. Tá pensando que é o quê? Quarentena tá tendo. Filho. Fala aí mesmo. O que, que vocês estão fazendo aí? Me Hã? É. O pai não estudou, mas o filho tem que estudar Né? Então Vamos lá para o vídeo Você que está chegando agora no canal aí, seja muito bem-vindo Estamos aqui para dar dicas E... E ajudar você a montar seu carro em casa, certo? Para quem está chegando agora, eu indico que a Primeira coisa que você tem que fazer Sai fora Vai para outro canal Vai para outro vídeo Porque você ficar aqui, depois eu não quero que ninguém vá lá no meu Instagram, lá ficar Falando que a culpa é minha do carro tá tudo desmontado, hein? Fechou? Brincadeira, pô. A gente só tenta ajudar aqui no canal e tentar ser o mais divertido, o mais natural possível. Fechou? Vou mostrar aqui agora os ingredientes para essa receita. Vem cá. Esse carro é para esse carro aqui, ó. O carro do Felipe. Tá tudo sujo assim, porque.. Eu moro de estrada de terra. Estão asfaltando aqui as estradas aqui, e aí tá uma zona, mas tá bom. Ó. Normalmente o pessoal vai ligar o tristep. Quem liga no volante ali? Two-step nas fulltech ou tristep nos carburados, certo? Aí, quando tem aquele volante que saca, o que, que acontece? O fio fica pendurado ali, né? Então olha o que, que a gente vai usar, ó. O que, que é isso aqui? O que, que é isso, O que, que é isso, Bidão? Isso aqui, ó, é aquele negócio de pôr no violão. Eu fui lá comprar, paguei 20 conto nesse negócio aqui 25 reais Certo? Eu fui comprar O cara me falou o nome, só que eu esqueci Eu não lembro o nome desse troço Então quem foi do canal, estiver assistindo o vídeo Souber o nome Pra quem for comprar pelo Mercado Livre Ou na cidade não tiver É, uma loja de violão Deixa o nome aí nos comentários Aí pro pessoal ler e poder comprar Pela internet, certo? É esse trocinho aqui, ó Sabe que pruga no violão? Isso aqui fica no violão E esse aqui vai aqui ó. Manjou? O two-step nesse caso aqui Usa dois fios Um negativo e um positivo Então não importa a sequência que você liga ó. Aqui tá o fiozinho ó Isso aqui é um fio de telefone Cabo de telefone Que ele estica e volta sim. Todo mundo conhece Cabo de telefone Certo? É baseado no que? ó quem for comprar desse plug aqui, que eu não sei o nome Mas o pessoal vai deixar aí no comentário Já vai ter, ó, presta bem atenção como é que é o plug Já vai ter a sequência de ligação, ó Vai ligar nesse plug aqui, ó E nesse plug aqui, ó Aqui, certo? Nesse plug E nesse plug Esse plug vai ficar no painel e esse plug vai ficar no volante Vocês vão entender ao decorrer do vídeo aí Como é que vai funcionar, certo? Esse daqui Esse carro usa volante Fulltech Esse botão da Fulltech vai aqui Certo? O que, que nós vamos fazer? Vamos pôr esse fio aqui, ó No pluguinho, que é Não importa a sequência que você vai ligar E aí esse pluguinho vai nessa outra ponta, que é o que vai encaixar lá, entendeu? Então eu vou ligar aqui e daqui a pouco eu mostro para mostrar para vocês, tá bom? Entenderam? Fechou. Dá um tempo aí. Tá. Como é que é, Mel? Fala aí. Todo mundo estuda que nem eu aqui no canal. Os pais estão cobrando os filhos aí estudar? Não é para fazer a lição para os filhos aí que não está de olho, hein? É, né, Mel? Uhum. Tem que ensinar, não é fazer a lição, hein? Bem que vem umas lições ali que nós nem entende, né? Eu mesmo não entendo, não adianta. Mas a gente tenta ajudar, né? Ó, então vamos lá. Aqui, ó. Só pra vocês terem noção, ó. Eu enfiei um termo retrato. Pra quem não sabe o que é termo é esse negócio aqui. Esse é termo que chama. Você esquenta ele, ele faz Encolhe, entendeu? Aí serve como um fito isolante, ó. Então a gente vai botar aqui, ó. Tem que enfiar ele antes, que senão depois você não consegue. Manjou? Ó, enfia ele aqui antes Aí nós vamos ligar aqui no... Vai passar aqui o fio ó. Aí você enrola ele, ó Isso aqui é... É chatinho de fazer, viu? Mas na... quando você começa a praticar vai bem Entendeu? Aí você bota ele aqui, ó Certo? Aí você vem aqui com o isqueirinho, ó Esquenta lá, tá vendo? Ó, como é que o bicho encolhe? Ó Encolheu Faz isso nos dois Pera aí Ó Já encolhi os dois Aí o outro que eu tinha enfiado aqui, ó É só pra dar acabamento nesse fio aqui, ó Certo? Ó Só pra ficar bonitinho Muitos vão achar que é frescura, mas É legal Ó, que bonitinho Tá vendo? Esse lado tá pronto Agora vamos pro outro Agora aqui, ó Agora aqui, pessoal, nesse plug você vai desroscar ele aqui, ó. Ó, vai ter esse parangulezinho aqui, certo? Vai ter isso. E vai ter isso, que vai ter uma molinha ali, ó. Enfiar a molinha aqui dentro, ó. Foi, ó. Certo? Agora aqui, ó, nessa outra parte, esse é o plug do do plug sem fio plastiquinho aqui dentro, ó. Que é a proteção dele também. Uau! Vamos ligar um fio aqui. E um fio aqui. Desse ladinho, tá vendo? Ó? Um fio aqui. E um fio aqui. Entendeu? Bora ligar. Vocês vão entender. Vou ligar aqui e já te mostro. Ó. Liguei um fio nesse plug E um nesse outro plug Aí agora nós vamos encapar Ó Nesse fio Ficou enroladinho assim, ó Porque falta um pedacinho de fio aqui Mas não tem problema Porque ele tem uma parte reta assim, igual a outra Manjou? Mas como esse aqui vai ficar lá Prugadinho lá Não tem muito grilo não, tá bom? Vamos pra dentro do carro agora, hein? Mostrar lá dentro do carro. Vai ficar meio escurinho porque acabou energia aqui onde eu moro. Estão trocando os fios também. Está uma zona aqui onde eu moro. Mas acho que vai dar pra pegar legal. Tá bom? Estão gostando do canal? Tá ajudando? Tomara que esteja, viu? É nóis. Ó, agora mostrando aí no carro, hein? Lembrei o nome desse troço aqui, ó. Chama é, plug jack, eu acho. E esse aqui, ó. Plug Jack esse aqui. P10, parece. Quem for pesquisar na internet, eu fui ali, dei uma pesquisada e achei. E esse aqui eu achei como plug de violão. Certo? Então é isso. Aí aqui no carro, qualquer lugar que vocês quiser pôr, Quiser botar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aonde vocês quiserem. E eu escolhi aqui, ó, pra ficar mais discretinho Quer ver como é que vai ficar aqui Com o volante no lugar? Ó, imagina com o volante aqui Vai ficar aqui assim Entendeu? É, a Juliana chegou aí, né? Como vocês perceberam, ó Ó, pode pôr aqui, ó Pode pôr aqui No carro da Juliana é aqui, ó Bem aqui, ó No lugar de um desses botões Só que tá aqui do outro lado Qualquer lugar que vocês quiserem, eu vou colocar aqui, certo? Esse fio é o que vem do two step ó. Os dois. Que a Fultec usa 2-step. Então, ó. É só plugar um de um lado aqui, ó. Ó. Põe essa capinha de proteção aqui pra não... É cachorro, hein, bicho? Corta isso aí, amor. Não pode falar palavra. É, não pode. Não pode. Desculpa aí, hein, pessoal. Mas vai ser cortado. Coloca um pi. Ó. Um naquele que eu falei E o outro aqui, ó Nesse outro aqui, ó Tá dando pra pegar legalzinho, ó, bicho Entendeu? Ó, aqui, ó. Vou mostrar melhor ainda Pra não ter dúvida Pra quem comprar o mesmo plug Não vai ficar se matando, ó Nesse plug aqui, ó Que eu tô fazendo um risquinho de preto e nesse, ó Nesse plug. E nesse plug. Tá vendo? Pintadinho de preto. Pra cá. Tá vendo? É isso. Só plugar os dois fios ali. Não importa a sequência. Porque. Ele vai mandar um sinal. Então é isso. Ó. Os dois pluguinhos aqui. Certo? Agora eu só vou encaixar aqui atrás, ó No painelzinho Aí, ó Instaladinho já, hein Aqui, ó, só mostrar pra vocês como é que vai funcionar Encaixou o volante no lugar, encaixa o prog aqui, ó. Tá progado. Vai sair, ou quer levar o volante, ou sei lá. Que se você tira o volante, não tem como. Você tem que sempre pendurar em algum lugar tal. Quer tirar o volante? Puxa o prog aqui, ó. Já era. É isso. Entendeu? Entendeu a funcionalidade da bagacinha? É essa parada. Acharam legal ou não? Se gostaram, indique pro seu amigo. mostra para ele que tem outro step que vai fazer isso. Minha cara linda. Eu sei que vocês são apaixonados por mim. Então, é, deixa aí no comentário o vídeo que vocês querem que a gente grave. É, e o que vocês estão achando do canal. Se está gostando, se está sendo útil. que a gente quer saber. Tá bom? É nóis. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem todos com Deus, tchau, fui!